Eu falo hoje: se aparecesse alguém aqui e falasse assim, eu tenho a possibilidade de fazer você voltar no tempo e ter o Romeu sem autismo, eu não ia querer. Eu não Olha, ia querer. Olha, uma pergunta interessante para os pais que estão ouvindo a gente. Eu não trocaria meu filho do jeito que ele é Porque não seria o Romeu. Óbvio. Não seria ele. Deus me mandou ele do jeito que ele é perfeito para mim. Nunca. Imagina, ele é ele é ele, assim como todos os outros filhos, é perfeito, sabe? É. Eu, particularmente, eu não acredito nessa história de cura. Autismo não é uma conta de 2 mais 2 é igual a 4, autismo hum, é uma coisa claro. espiritual, é, é uma coisa da, genética, espiritual, não tem cura, é, é diferente. Não é normal, é, claro, é, é impossível alterar genes uh, hoje com os recursos que a gente tem. E também mesmo que houvesse uma cura hoje, um remédio que você tomasse daqui para frente, nada tira o passado, nada tira o histórico, né? Total. Então, tudo bem. E o, é isso mesmo, o autismo é, ele é, ele não é Sim. uma gripe, ele não é uma coisa que você tem que tomar um remédio para melhorar. Sim, ele claro, é uma forma óbvio. diferente de funcionar. Ele não é melhor Sim. nem pior. Ele é uma forma diferente de funcionar, porque o mundo é um lugar diverso. Sim, o mundo exato. é um lugar diverso. Exato. E os tratamentos eles precisam acontecer nos sintomas que podem prejudicar esse ser que tem autismo. Porque Sim. muitos sintomas prejudiciais Sim. aparecem por causa das das, das questões e das, dos sintomas do transtorno do espectro. Então, por exemplo, uma criança que não consegue se comunicar, uma criança que bate a cabeça, que se arrebenta porque não consegue expressar o que precisa dizer, não consegue mostrar que está com dor. Então, precisa uh, de um auxílio, precisa de mediação para se potencializar no máximo do que ele pode ser. Então, é claro que a gente precisa de tratamentos para os sintomas que prejudicam essa pessoa, essa criança, né? Ah. Todos os seres humanos são passíveis de. passíveis e é necessário procurar a evolução e a melhora. Todos nós. Agora, eu sou contra botar na cabeça uma meta de procurar uma cura. Não, você tem que, claro. obviamente, facilitar a comunicação, tem remédios muito bons para isso, tem remédios para a maioria das comorbidades que vem junto com o autismo e esses a gente tem que fazer uso óbvio para quê? Para a gente ter uma vida melhor para as crianças que não conseguem muitas vezes realizar atividades do dia a dia. O Romeu teve uma evolução muito grande nisso, sim. Quando ele era muito pequeno, pequenininho, era outro. Não. as pessoas veem o Romeu hoje, acho que ele é nasceu assim não, tem uma evolução gigantesca aí, tem remédio, tem tudo para quê? Para ele poder evoluir. E poder ter controle de si mesmo e aí sim interagir. Mas isso, de novo eu falo, não é para buscar uma cura. Ah, vou evoluir tanto a ponto que ele saiu do espectro. Eu não acredito nisso. Que nem você falou, eu concordo. O autismo, ele é, ele existe, ele é genético, ele é na alma. Não tem, assim, você simplesmente tem que melhorar a vida dessa pessoa. Como em outras, outras, outras deficiências também, né? Pô, sim, se o, isso, o cara não assim... tem uma perna dá para botar uma prótese, exato. dá para pegar uma cadeira, dá para ter umas facilidades que vai ajudar no dia a dia, perfeito. Uh, a gente também se beneficia muito de terapias e e, e acessórios para desenvolver. né? É, remédio, para dormir melhor, para dormir. Exato. É exato. E, e uma coisa que mudou muito a minha perspectiva foi ser mãe, que agora eu tenho um roxo, um bebezinho, né, de nove meses e meio e eu mudei completamente assim. Porque é muito difícil. As coisas que eu pedia para os pais, vamos lá, todos os dias, façam tantas horas de terapia. Meu, que horas? Que horas fazer duas horas de terapia por dia? Em que casa isso é possível? Na minha, é impossível. Né? Eu, eu, quando consigo dormir, cara, um pouco, já, já é assim, nossa, graças a Deus. E, e muito, assim, dificuldade que eu pedia para, às vezes, as mães aguentarem o choro. É uma coisa anti-instintiva. Eu não consigo aguentar. Meu Mas filho. você tá vendo? É o que eu tava falando. Falta trabalho de campo às vezes, é. profissional entender como é. é que é lá na casa da pessoa, no dia a dia. É. Isso é a experiência é. que você tá tendo. Nossa, vai te evoluir assim. Nossa, né? me evoluiu muito. As pessoas já percebem é. a diferença nos vídeos e em muitas coisas assim. E isso faz, fez muita diferença na minha vida para entender melhor os pais, por isso que é, eu queria Sabe sempre que possível ter mais e mais dicas para saber o que mais que a gente pode evoluir.